Eu sempre sonhei ter alguém como você Mas nunca imaginei que isso fosse acontecer De ter alguém assim tão especial do meu lado Foi dádiva de Deus você aparecer no meu mundo assim mudar E a felicidade está agora e sempre assim do meu lado Com você Com você Com você Com você Você cuida de mim Pro meu dia ser tão bom A vida ser tão fácil E o amor de uma forma assim tão boa e constante Eu sempre procurei ter alguém como você Que me compreendesse e apoiasse pra valer Nos momentos mais difíceis, nessa longe Com você Com você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 Você com você, com você. Fica assim, sempre boa com você, minha vida fica assim, sempre boa com você, minha vida fica assim, sempre boa com você.